Olá, eu sou a Guadalupe Abib de Almeida. Eu sou formada em direito, então, minha formação inicial é como advogada. Me formei numa faculdade de direito bastante tradicional, que é a PUC São Paulo, e ela era especialmente tradicional na questão do direito público. Então, essa ligação com o Estado e, a, e essa atuação do Estado enquanto é, regulador, enquanto é, é, intervenção de interesse público e coletivo, sempre me atraiu muito. Então, eu inicio a minha carreira lidando um pouco mais com isso, abordando essas questões ligadas ao direito público. E com isso, eu me ligo, eu começo a me ligar a governos. Né? Então, eu começo a trabalhar para o governo do Estado de São Paulo, depois para a Prefeitura Municipal de São Paulo, então, é, eu inicio a minha carreira na CDHU, então foi quando eu começo o contato com a habitação e com a, a questão da precariedade dos cortiços. De lá eu passo um ano na França, num estágio profissional na GIE de France, que onde eu aprendi e várias coisas e, e estabeleci um excelente relacionamento, um aprendizado das intervenções de requalificação urbana na França, e as intervenções para as habitações degradadas na França. Foi uma experiência muito importante. E voltando de lá, foi quando eu inicio as minhas atividades junto ao Instituto Polis. Ali, então, eu começo a atuar como, como consultora, como técnica e como coordenadora de projetos ligados ao planejamento urbano. E nessa linha é, foram vários planos diretores, foram vários diagnósticos, é, várias leis e normas produzidas e começa então uma atuação mais ligada à questão do território e principalmente a questão dos conflitos no território e a questão do urbano e começa a aparecer também as questões ambientais. Nesse meio tempo eu começo também a trabalhar junto, concomitantemente, ainda no Governo do Estado de São Paulo, num projeto chamado Fábricas de Cultura, na Secretaria de Estado de Cultura, em que, de certa forma, levar equipamentos para a periferia também tinha uma relação com essa questão da exclusão socio territorial e etc. Daí, então, eu passo a trabalhar na EMURB, num projeto financiado pelo BID, como coordenadora jurídica do PROCENTRO, Daí, então, é, a questão, o meu desenvolvimento acadêmico começa, então, a ser projetado e muito articulado em volta da questão da, da regulação urbana e da questão dos conflitos é, socioambientais. Então, eu desenvolvo meu doutorado nessa linha e eu acho que aí fecha um ciclo importante da minha formação e da minha ligação com o planejamento territorial. Do ponto de vista de pesquisa dentro da universidade... É, o tema da expansão urbana e a questão da, dos conflitos é, entre o uso urbano e o uso ambiental, principalmente naquelas regiões, naqueles territórios em que as restrições ambientais são significativas, é uma linha de pesquisa importante. Hoje eu tenho uma iniciação científica é, financiada pela FAPESP nesse sentido, que a aluna está desenvolvendo a pesquisa na, em três municípios do litoral do estado de São Paulo, relacionando com parque da Serra do Mar, é, também a questão da regularização fundiária, eu acabei desenvolvendo um projeto de pesquisa, coordenando o um projeto de pesquisa com o financiamento do Ministério das Cidades, em que a abordagem é, é Brasil inteiro, numa, numa avaliação da, da capacidade desses municípios de fazer, de implementar a regularização fundiária, e a regularização fundiária como linha de pesquisa, tem várias possibilidades, porque tem a questão do, da abordagem do procedimento, da forma como ele é regulado, da forma como ele é implementado pelo, pelos municípios e pelos, pelos atores. E Além disso, é a questão também do cumprimento da função social das cidades, né, o direito à cidade, e a função social da propriedade relacionada também com a aplicação dos instrumentos urbanísticos, é, principalmente a questão do direito à cidade. Né? O planejador territorial, eu acho que ele é um profissional do futuro, porque o futuro aponta para o interdisciplinar, para o global, para aquele que consegue ter uma visão ampla e, e integrando diferentes fatores. O planejador territorial ele vai ter essa capacidade e só por isso ele já é um, uma parte essencial e inovadora dentro dos profissionais que hoje atuam nessa área, trazendo uma nova, uma nova, um novo ar, um novo frescor, numa nova, numa forma de ver o território, uma forma de trabalhar o território e não só profissionalmente, mas também do ponto de vista acadêmico, desenvolvendo, desenvolvendo pesquisa. É, aprimorando a produção científica e acadêmica dentro dessa área também, que é muito importante. Então, um profissional que pode trabalhar e pode atuar em diferentes áreas, e não só na profissional, como na acadêmica e na pesquisa também, eu reforço, porque é fundamental. Então, eu sempre desejo boa sorte a todos eles, que são ótimos.